Bem-vindo e bem-vinda a 2020! Você já passou do sexto dia do ano, mas já colocou em prática todos os seus planos e resoluções que planejou para 2020? Ou como a maioria nem pôs em prática ou já deixou de fazer depois dos cinco primeiros dias? Há quantos anos você vem se prometendo e não cumprindo que vai cuidar mais de você? Da sua qualidade de vida, se dar mais tempo para o seu autoconhecimento, o desenvolvimento integral, bem-estar e realização, ou como a maioria das pessoas já se acostumou em ter uma experiência de vida mediana. Certamente você quase não tem tempo para nada, está sempre na correria, sente que os dias e semanas são curtos, sem tempo suficiente para cuidar de você de maneira plena pois a maioria das atividades trabalham poucas dimensões do nosso ser mas e se você pudesse realizar uma prática que de uma vez só trabalhe vários aspectos da sua existência entre eles o físico o extrafísico o energético o emocional o mental o comportamental o ético o social o cultural, o intuicional, o arquetípico e o espiritual, uma atividade como essa lhe pouparia muito tempo, dinheiro e recursos emocionais, bem como lhe daria uma sensação de praticidade, coerência, conexão, liberdade e integração. Saiba que tudo isso e muito mais você pode encontrar na prática do Yoga. O Yoga é uma forma de viver que produz transformações poderosas em todos os níveis de nossas vidas. E para lhe ajudar a iniciar o ano de 2020 de uma maneira gratificante, lançamos essa oportunidade de você se inscrever em nossas práticas de Nadi Yoga a um valor irrecusável. Para um pacote de 3 meses, que vai de janeiro a março, você terá 66% de desconto no valor ainda do ano passado. Ou seja, por R$ 160,00, você pratica na Diyoga uma vez por semana de janeiro a março de 2020. Essa oferta é válida para quem nunca praticou Yoga conosco ou para ex-alunos há mais de seis meses. A oferta dura até 11 de janeiro ou até quando as vagas forem preenchidas. Aproveite que após essa data o valor já será reajustado. Se você considerar os novos valores que entrarão para 2020, essa é uma oferta com aproximadamente 78% de desconto. Um grande abraço, um 2020 maravilhoso e até breve.